Sr. Primeiro-Ministro, a história da dependência energética em relação à Rússia e outros regimes autoritários tem muitos capítulos, mas um deles foi escrito aqui em Lisboa, quando se assinou o Tratado da Carta de Energia nos anos 90. Eu já perguntei ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus também, até quando Portugal vai continuar a esperar que seja a Comissão Europeia a modernizar o Tratado da Carta de Energia, quando, nas últimas semanas, temos visto. Espanha, Polónia, Países Baixos, a dizer que vão sair unilateralmente desse tratado que basicamente permite às grandes energéticas punir os Estados quando eles transferem a sua produção energética para fontes sustentáveis. Vai falar disso no próximo Conselho Europeu, perguntar aos seus homólogos porque é que eles saem unilateralmente e tentar entender a razão de deixarem de esperar, deixarem de confiar numa suposta modernização que aí viria. Segundo aspecto, achei interessante. A proposta que aqui faz de utilizar o remanescente do fundo Next Generation, que não foi eh, sob a forma de empréstimo tomado pelos Estados-membros, para utilizar, para precisamente apoiar as energias, as empresas que são intensivas em energia. Tem um problema, em escala é muito pequeno, 200 mil milhões é o tamanho do pacote alemão e por outro lado o pacote alemão acabou de ser chumbado pelo Tribunal de Contas alemão como inconstitucional. A saída continua a ser dívida europeia e gostaria de saber se vai desistir dessa proposta no seio do Conselho Europeu. Última pergunta. Este é um cartaz que o seu homólogo húngaro fez distribuir pelo país todo, diz basicamente que as sanções de Bruxelas nos estão a destruir e apresenta as sanções como sendo uma bomba esquecendo das bombas verdadeiras que matam gente do outro lado da fronteira com a Ucrânia. E isto é um suposto referendo nacional, uma consulta nacional que só serve para uma coisa que é basicamente violar a proteção de dados dos cidadãos húngaros e redesenhar os círculos eleitorais para garantir mais uma maioria de dois terços. Desde a última vez que falámos, sim, defendam os vossos aliados, que são os aliados de Putin, desde a última vez que falámos, a novidade é esta é que o Parlamento Europeu declarou que um Estado Membro da União Europeia já não é uma democracia plena. Os eurodeputados do PS votaram a favor dessa declaração. Aqui os deputados da Assembleia da República abstiveram-se os do PSD também. Vão passar por uma declaração destas, votada por 3 quartos do Parlamento Europeu, como cão por vinha vindimada, não vão sequer mencionar no Conselho Europeu ou vão finalmente concluído. ativar o artigo 7. Muito obrigado, Sr. Presidente.